Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com o chá excelente da vez. É, nosso convidado de hoje tem 28 anos, mora em Niterói, no Rio, foi o winner da temporada de Serra leo o winner da minha temporada, e aqui em Bali não conseguiu chegar no final, ficamos no sexto júri, né, o sexto júri da temporada. Seja muito bem-vindo, Sardinha. Oi. Obrigado. Ai, gente, que felicidade, olha, estreando as entrevistas comigo, tá feliz, Isso. amigo? É, eu tô feliz de ter acabado, né, tá não agora, mais pessoal. Ah, A sua situação não tava muito boa no, no, no final, não, né, nos últimos dias, não, meu né, amigo? Por favor, desde o início da morte. desde o início. É. Tá, mas vamos chegar lá com calma. Antes disso, é, vocês que estão aí acompanhando, insistentes no nosso quadro. Não deixem de curtir o vídeo já, se inscreva no canal, faça aquela coisa toda, compartilhe com os amiguinhos. E com certeza esqueci de falar alguma coisa, mas é isso. Anjo, é, aliás. Vou te agradecer por ter colocado o seu vulcãozinho, adorei, da, da, da abertura, entendeu? Tava lá também, tomando lava na minha cara. É, mas tá, começou a temporada, cast de Serra Leoa, as Paquitas de volta, na mesma tribo. Para você que não Serra Leoa, as Paquitas era uma aliança muito forte desse menino na temporada original dele, que era ele, Nayar e Rainer. E, enfim, né, por motivos de flipagem, não, não, não foi totalmente até o fim do jogo. Mas é, essa aliança estava toda junta de novo é, no começo do jogo. Como que foi isso para vocês? Vocês reativaram o grupo? Vocês tinham a intenção de jogar juntos? Como é que foi isso? A gente reativou, mas eu nem, acho que nenhum de nós tinha realmente a intenção de jogar juntos do mesmo jeito que a gente jogou antes. Claramente deu, deu para ver nas entrevistas dos outros dois que eles também não, não pretendiam levar as Paquitas muito longe. É, mas, e quando, quando o grupo reativou lá, assim, eu estava pensando que, se por um acaso viesse alguma twist e botasse a eliminação é, interna da tribo, eu estava fora. Então, eu não acreditava muito, até porque Rainer né, não dá para acreditar muito. Mas, mas você achava que você estava mal posicionada ali na tribo de Serra Leoa, amigo? Olha, eu não sei porque a Ana Raquel também fala que ela estava muito mal posicionada. Mas eu acho que se fosse votação interna é... a Ana Raquel ia conseguir se safar e eu seria o primeiro. Ou eu ou Nayara. Eu acho que um de nós dois iria. Eu não. Na verdade, assim, no início... É, eu tava perguntando ao Rainer e tal E ele dizia que não, não tava jogando com a Mariana e tal Mas eu não acreditava muito Depois a gente viu que ele realmente não tava Então, sei lá Entendi É, é a tribo ia ser um pouco caótica, eu acho Se fosse uma coisa de, de eliminação interna Ia ser divertido, mas ia ser caótico ah, É... é. Mas, <risos> para a gente ia ser ótimo Mas, aqui pra, Mas, você, você acha que se tivesse, assim, algum Algum interesse comum Alguma coisa que pudesse é, unir vocês três de novo Você acha que isso poderia vingar fazer, fazer vocês jogarem juntos novamente Você acha que realmente não ia rolar Vocês estavam pensando realmente em estratégias de, de Mudarem o, o game mesmo tá. Estava jogando junto teoricamente, mas como você viu, a Nayara tinha intenção de me eliminar naquela rodada mesmo, que ela saiu é... não que ela tinha intenção ela, ela queria, na verdade eliminar a Jaque ali, mas quando a Jaque é... ganhou imunidade a primeira coisa que ela fez foi me jogar para baixo do ânimo então ela não tinha intenção de ir muito longe e eu também não tinha intenção de ir longe com aquela aliança porque eu era claramente a pessoa que foi jogada para ser mais um número porque eu fui jogado do nada dentro daquela aliança com Cérvulo com e Samira. Que ninguém sabe de onde surgiu direito. Eu só apareci lá. Então, Qual é essa aliança? A aliança dos sete? É, dos sete alvinhos. Muito bom. É, você acha que você estava sobrando ali nessa aliança, amigo? Totalmente. totalmente. A, a, se por um acaso a gente chegasse com a maioria na fusão eu acho que eu votaria uma ou duas rodadas com eles. No máximo, duas rodadas. Uma terceira eu já cairia fora. Tá. É, e outra aliança que eu quero saber, se em algum momento ela funcionou, se em algum momento houve alguma verdade nela, porque foi uma aliança que vocês debocharam muito dela, né? A aliança dos winners. <risos> <risos> em algum momento, é, vocês fizeram alguma coisa juntos? Não, ela foi criada pelo Kaique. Todo mundo falou oi e foi isso. Só. A gente, não, a gente falou oi. A gente falou oi e depois a gente falou então, a gente tem que se proteger, né? Aí todo mundo falou, é. E foi. Foi isso aí. <risos> <risos> Ai, eu... o pior é que eu acho que super tinha potencial vocês se juntarem, porque são, são jogadores com com perfis muito diferentes, ia ser uma coisa inusitada, acho que as pessoas não iam esperar que vocês realmente estavam juntos, mas enfim era só ter. não ia ter como porque o Léo logo de cara já falava pra todo mundo que ele não jogaria com o Kaique de jeito nenhum então uma aliança de winner era impossível ah, que pena ia ser divertido ver você jogando junto com o Léozinho é, talvez a aliança <risos> funcionasse se ele dissesse oi pra gente de vez em quando eu amo o deboche, gente não aguento. pessoal. mas é, o jogo foi passando amigo, e a sensação que passava, pelo menos assim para mim não sei se para toda a plateia, mas para mim passava uma sensação de que você e Nayara estavam realmente, de novo uma dupla forte uma dupla que estava jogando muito junta e, e enfim uma sensação um pouco parecida com com o que se desenhou em Serra Leoa pelo menos quando ficou mais claro ali as, as coisas. É... Não, e você acha que as pessoas do cast liam vocês dessa forma? Você acha que isso de alguma forma ajudou você no seu jogo? Ou te prejudicou? Essa sua relação com a Nayara? sua proximidade com a Nayara? Eu não sei se me ajudou muito, não. Porque, sei lá, a Nayara ela tem aproximação comigo. Mas você sabe que ela consegue aproximação com absolutamente qualquer um. Você bota um poste que a Nayara consegue convencer o poste que que ela tá junto com ele. E na verdade tinha alguns postes que ela convencia, mas para depois. Mas, mas você acha que as pessoas liam vocês como uma dupla ou não, amigo? Hum, eu acho que não. não. Não dessa vez. Eu tentava deixar claro que eu não não tava tão assim com a Nayara, mas é, serviu para pelo menos me colocar dentro da aliança lá dos, dos dos alvos que já deu uma ajudinha no jogo mas infelizmente a gente se ferrou no início no final da, da fusão da, da tribal e aí não foi pra é, frente. É mas aí vocês se ferraram e aí foi muito engraçado porque tipo esse CT foi um CT muito doido né porque você tava falando aí o, o alvo daquele CT era a Jaque, e aí a Jaque fica imune, e aí de repente você é o alvo, e de repente quem sai é a Nayara. É, conta, é, conta como é que foi essa história, na, no seu ponto de vista, como é que as informações chegaram para vo você, assim. Como é que chegou a informação de que a Jaque era o alvo, e aí qual era o plano tipo que foi falado para você inicialmente, quando a Jaque ficou imune, o que, que você achava que as pessoas iam fazer, como é que foi que você descobriu que você era o alvo? E aí, como é que ele reverteu a coisa para a Nayara? Tá. É, durante aquele dia inteiro... Assim, a gente já tinha conseguido sobrar ali na, teoricamente, maioria. Eu, Sérvulo, Bia e Nayara. Seriam os quatro dos sete alvinhos. Mas, durante o dia, eu perguntava para eles é, quem seria o alvo caso já que ficasse imune e as respostas eram ah a gente não precisa falar disso porque ela não vai ficar imune essas eram as respostas para mim então para uhum. mim eu já senti ali que Adriano era alguém mais importante para eles do que eu eu já sabia disso mas ainda assim eu tava uhum. tentando porque com Adriano eu vi que não rolava até tentei... quando quando houve a a, a swap o Adriano passou para para minha tribo eu até tentei conversar com ele, abri bastante o jogo, falei muita coisa para ele, para tentar ganhar a confiança dele, mas não tava rolando muito. Então, assim, rolava, rolou nas, nas votações anteriores, a gente conseguia conversar, mas eu não conseguiria nada com eles. Então... E nessa altura, quem tava na tribo eram vocês quatro, né? Que você tava falando aí que você achava que era a maioria, que era você, Bia, Nayara e... Sérvulo. E Sérvulo, o Adriano e a Jaque. Tinha mais alguém? Tá. Acho que eram essas não. as. Coisas, né? Nesse ah. momento o Júlio já tinha saído. É. É... Então, quando veio ali o a Jaque pediu substituição pelo Juan, que a gente bateu a, a ideia. Não, a Jaque tem chance de ganhar agora, porque sem o Juan ela não teria chance nenhuma. Mas quando não bateu a coisa ali, a gente eu comecei a perguntar para eles e a Nayara só ficava falando para mim amigo, ganha prova, ganha prova, ganha prova ganha prova e eu tentei a princípio jogar um alvo na Bia porque a gente sabia que o Adriano tinha ídolo não sabia, sabia pelo menos eu não sabia uhum. mas eu tinha quase certeza que ele tinha ganhado muitas muitas é, paz no início do jogo então eu tinha quase certeza que ele tinha é, e eu tentei jogar o alvo na Bia não só é, falando com a Nayara, mas também com a Jaque. Eu tentei ver qual seria a ideia, é, até porque a Bia tinha votado na Jaque antes. Então, eu tentei fazer com que ela fosse o segundo a, a segunda opção de voto. É, mas aí, quando o CT acabou, eu fui ver se dava essa ideia de, de ir na Bia, já que ela veio, que ela estava dormindo mesmo, é, e ninguém me respondeu. Nayara e Sérvulo não me responderam aí eu comecei a ficar desesperado comecei a mandar mensagem para eles e a primeira mensagem que eu recebi na verdade foi do Adriano foi ele que me procurou aí ele é, a mensagem dele foi é, eu sei que você tá me mirando e eu tô mirando em você o dia inteiro e eu tenho um ídolo não tô blefando, eu posso te mostrar e eu quero eliminar a Nayara ele só falou isso para mim aí eu falei, tá bom, vamos Aí eu fui. <risos> eu não tinha muito o que fazer. E aí, é, porque você percebeu que você era o, o alvo, né? Sim. Então foi... É. Tá, você percebeu que as pessoas pararam de falar com você não falaram, nunca ninguém falou com você sobre um plano B caso a Jaque ficasse imune ali. Né? Eu tava... É, com... acha, se a Jaque não tivesse ficado imune, você acha que ela teria sido eliminada mesmo? Depende do ídolo do Adriano. Eu não sei se ele usaria. É possível que ele usasse para tentar eliminar a Nayara. Mas eu não sei se ele usaria. O Adriano é meio egoísta. Pelo menos eu acho o jogo dele nessa temporada meio egoísta. Eu não sei como ele foi em, em Coreia. Então, uhum. eu não sei se ele usaria. Mas como ele estava sedento para ser sprintão, é possível. Que ele usasse na, na Jaca e a Nayara saísse. Tá, aí você é, votou junto com o Adriano e com a Jaque, na é, Nayara, né? Na verdade, é, não foi só a gente, foi o Sérvulo também. Porque eles falaram pra mim, a, o Adriano falou pra mim, é, tenta convencer o Sérvulo a votar na Nayara, pra você se salvar. E aí eu fui falar com o Sérvulo, porque ele tinha martelo, a gente sabia que ele tinha martelo. Eu sabia, pelo menos, não sei se o Adriano sabia na, na, na hora. Então eu tava com medo que se ele e Nayara votassem em mim, é... eu iria estar tá fora de qualquer jeito, porque ele usaria o... o martelo. Aí eu não sei se ele só não quis usar o martelo. Ah, não... porque a Bia tinha deixado o voto em você, é verdade. Voto em mim, eu já tinha. Olha só, mas a Bia deixou o voto em você é... sem saber que a que ganharia a prova. Então, Na verdade, você deixou o voto em mim uhum. é, na hora que foi anunciado que a Jack seria substituída. Que aí a Nayara foi e criou esse, esse plano B de me eliminar. Aí a Bia foi deixou e dormiu. Foi dormir. É, nesse momento, eu já sabia que a Bia tinha votado em mim. Então, já teria um voto. Com a Nayara, com a Nayara seriam dois. Se eu não convencesse o cérebro Seriam três e eu estaria fora, não teria o que fazer. A não ser que o Adriano jogasse o ídolo em mim, mas ele nunca faria isso. Mas você acha que o Cérvulo gastaria o martelo dele com a Nayara também, num empate? Exatamente. Não, se fosse, se desse o um empate, ele gastaria e salvaria a Nayara. É, mas foi exatamente por isso que. Esse foi, acho que foi o argumento que fez ele mudar. Não usar o martelo para salvar a Nayara, que provavelmente também não era uma grande prioridade dele. Oh, tá, e aí você falou pra ele isso que, que a Nayara ia ter três votos E que se ele não quisesse gastar uma ratela Que era pra eliminar e votar, votar junto com vocês nela Sim, isso fez um pouco parte da argumentação De resto, o Sérgio estava com bastante medo De acabar virando alvo Ali naquele momento Que alguma coisa mudasse Sei lá, Nayara e Adriano se unissem E nós quatro votássemos nele Ele ficou desesperado e só aceitou Bom, muito bem e aí, Nayara foi eliminada. Mas, o que foi bom para você, porque a outra possibilidade era você, mas, ao mesmo tempo, também destruiu um pouco o que você tinha de sólido até ali naquele momento de, ali, de aliados, né? Hum. É, e para melhorar a situação, não sei se Kaique estava como seu aliado ou não, mas na outra tribo também, Kaique, que estava junto com a galera do lado de cá, foi eliminado também. E aí, as miguxas, né? Que o pessoal tá chamando de miguxas, as miguxas... É, acabaram ficando ali numa maioria. É, como que foi esse momento para você? assim, Quando você parou, tá, beleza, eu tive que eliminar a Nayara. Agora eu tenho que pensar com quem eu vou jogar. Qual, quais Bom, eram os cenários que você via assim, como possibilidade? Então, eu realmente achava que essa galera jogaria mais pesado. Então, no primeiro CT, a gente não tinha muito o que fazer. Eu tentei é, conversar com o Jaque e Adriano para que a gente... Pra conseguir flipar alguém... No primeiro CT tinha 12 ou 13? Não lembro. Não, uhum. era um 13. Eu não sei. A gente tentou. Eu lembro que a gente tentou bastante para flipar alguém. É, mas não rolava. Eles estavam... Era uma... Sabe aquela aliança de crente de South Pacific? Era aquilo. É tipo A galera é focada ali. Os crentes rezando junto. E é isso. Não vai sair disso. Então a gente não tinha muito o que fazer a não ser seguir o plano e votar no, no Heinei mesmo e torcer para que alguém ali, algum em algum momento, percebesse que era Boron e fizesse alguma coisa. O problema é que isso nunca aconteceu. Então, Porque... nesse momento, já, depois da eliminação da Nayara, você já percebeu que você era um Boron e que e que você dependeria do Flip de alguém para fazer alguma coisa melhor? Sim, 100%. Assim que começou, Sim. eu quem eu tentei, na verdade, eu tentei duas pessoas ao mesmo tempo. Eu tentei é, falar um pouco mais com a Mari e um pouco mais com a Isa. É, e com o Iargo também, mas mais com a Isa. E eu percebia, era, era bem nítido que Mari e Isa eram lados separados da aliança. Então, eu falava com uma, é, tentando firmar algum tipo de acordo para depois, enquanto jogava alvo na outra. Eu estava fazendo as duas, isso com, com as duas pessoas. Porque eu queria ver qual delas ia ceder primeiro. É, mas eu queria mais que a, a Mari cedesse. Mas fiz a escolha errada. Sim. E, e aí, tipo, é, enfim, você tava tentando implodir, então, a aliança por dentro, se eu tô entendendo certo. Sim. Sim. É, Sim. É. Tava... E você, mas assim, mas você Sim, tá eu... falando que. Conseguia conversar com as pessoas O que foi uma reclamação de muita gente de fora Eu acho que se eu não estou enganado até, até você também falou, reclamou um pouco disso De falta de abertura De dentro da aliança ali Para conversar que, que, então, que, que história é essa? O que estava que rolando? Então, essa aliança Ela tem algumas pessoas que são Minimamente inteligentes Tipo a Mari é, A Isa quando fazia parte O Iargo, porque são pessoas que Conversavam com a galera do Bórum é, dava um mínimo de esperança para esse pessoal é, justamente para não serem votados porque tipo, é uma coisa básica você tá no, na maioria, você não vai simplesmente ignorar a existência da minoria porque, ainda mais num jogo cheio de poder fazer isso é contar com a sorte então quando eu chego e faço textão dizendo que o jogo do Léo e do Otávio é uma merda é por causa disso, porque eles contaram com a sorte o tempo inteiro Qualquer um flip, eles estavam dividindo. A gente estava dividindo o voto em todos os CTs. Eles precisavam de uma pessoa flipando, um poder bem usado E o Otá, Otávio e o Léo estavam fora. Tanto que eles foram o alvo sempre da nossa, da, da nossa aliança. Então, por isso que eu acho que o jogo deles é tão ruim. É, é, já Mari é, a própria Amigo, Isa mas aí tinha saído. Era hora de se reafirmar a aliança dos winners. Não tinha mais um problema aí Kaique. Gente, vocês estão entendendo Léo e Otávio não, não sabem falar Eu já sou ruim de social Eles são piores do que eu, você sabe que eu sou ruim Eles são piores do que eu <risos> Ai, amigo Ai, Gabi, só quem viveu sabe <risos> Só imagina, quem pior do que eu É isso é, Mas, ah, amigo, não, eu acho que você subestima um pouco seu social, acho que você é mais assertivo que as pessoas, eu diria Em média você não fala mais do que o necessário, sabe? É, tá. Bom, mas aí, é, o que, que você oferecia para as pessoas na hora de tentar fazer tipo, as pessoas fliparem, tentar fazer alguma coisa acontecer a seu favor? O que, que você, assim, o que, que você oferecia em troca, assim, além do, da, né, do seu voto e tal? Porque entendi também que eram pessoas que não tinham jogado com você até aquele momento. Então, quer dizer, é, é foda também flipar é, para uma pessoa que você, tipo, pô, a gente não jogou junto nenhuma vez, o que, que me garante que você vai votar comigo além de, do voto que você precisa para não sair, entendeu? É, depois que as coisas mudaram na saída da Isa, que aí Adriano e, e Jack fliparam para eles, é, eu ainda tentei Jack e Mari, era quem eu podia tentar, porque eram as únicas pessoas que realmente me davam abertura no jogo. E é, Argo também dava, mas Argo é outra outra conversa que aí eu não quero falar muito para não atrapalhar o jogo. É, mas Mari e, Isa era, Mari e Jack eram quem, pelo menos, fingiam que tinha alguma possibilidade de aliança, de me usar na votação. Então, era quem eu podia podia tentar alguma coisa. Que Léo, por exemplo, ele só falava. É, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falava do tipo ah, eu tô na aliança majoritária e eu não vou ficar dizendo para você que existe alguma chance da gente votar junto. Era isso que ele dizia, basicamente. Uhum. Já o não. Otávio, o problema dele é que ele... Eu não sei se ele não sabe mentir direito, eu não sei. É... Ou se ele fala a verdade parecendo que é mentira, porque ele falava de um jeito assim que, tipo, mano, sabe aquele, aquele áudio que a Samira vazou? Ele consegue ah, ser que ruim que pra que mentir burro. até em texto Em texto tipo, Como, sabe? texto você consegue pensar no que você vai escrever E ele era ruim pra mentir em texto Então, sei lá Não tinha eu não, não tinha muito o que fazer ali E eu também não tava agora... com muito tempo O dia inteiro conversando Com uma galera que não queria conversar comigo Prefiro Sim. fazer minhas coisas Sim, agora vamos lá Se coloca no lugar deles Tá? Da maioria E um sardinha vindo atrás de você quem você acha que tinha alguma coisa a ganhar flipando? Quem você acha que deveria ter flipado e que realmente poderia ter feito bem para o seu próprio jogo ter flipado com você? Sendo sincero, assim. Em qual momento? Depende do ah, momento. Não... Ah, tá. Ah. Porque eu acho tá. que no início era bom para Otávio. No início era bom para Otávio. Mas para esse final, no dia que eu fui eliminado. É, eu acho que era bom para Mari, Adriano e Jaque. Eu acho que são as pessoas com mais algo no momento. E <risos> eu dei uma contribuída pra isso, mas eles eram as pessoas com mais algo. Então, Entendi. eu acho que hoje vai dar merda pra um deles. Na verdade, eu espero que dê. Entendi, daqui a pouquinho, né? Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir soltar essa entrevista antes, mas... Vamos ver se você tem razão. Vamos ver se as previsões de sardinha deram até. Era muito que deu. Hum. Na verdade, Bom, assim, então... eu tô meio dividido. Eu quero que dê ah. merda pra um deles só pra eu ter razão. Só pra poder Aham. dizer, eu avisei. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que dê merda pra eles porque aí eu sei que afinal vai ser uma merda. E eu vou ter que escolher entre dois. Enfim. Entendi. Que você não gostaria de escolher. Tá, então conta é. pra gente como é que tá o desenho desse F7 agora na sua cabeça. Quem tá com quem? Se você Cara, quiser, é claro. Difícil. É muito difícil. É... Eu não sei... Vamos lá. Eu posso dizer, então, quem eu acho que tá bem, só, sem dizer quem tá com quem? Pode. Tá, eu acho que já que tá bem. Pra mim é a pessoa que tá melhor. Jack que... e outra pessoa que subiu no meu conceito foi o Raffling São oh, os nossa. dois que eu acho que ainda tem algo a oferecer na temporada Entendi O resto você acha que tipo, tem alguns que estão jogando bem Mas que já deram tudo de si e podem cair por esse motivo Entendeu, Zé? Sim, exato E tem gente que não tá dando nada de si Você acha que ainda dá tempo? dessas pessoas fazer Essa... alguma coisa para conquistar o júri? Infelizmente não, para conquistar o júri não. Tem tem duas pessoas que não conquistam o júri de jeito nenhum. Não preciso dizer quem. É... Uhum. trans eu acho. Eu não sei, não posso falar pelos outros, mas para mim, assim, só se a pessoa chegar no final e fizer um TCC gigantesco que tenha tipo que acabe com todos os meus argumentos, porque sinceramente muito difícil, eu acho muito difícil. Até porque para uma pessoa que é tão ruim de mentir, não sei se vai conseguir me convencer com nada, não. Mas é... você acha que, quer dizer, o F7 ainda tem jogo pela frente? Você acha que ainda não dá tempo, quer dizer, da pessoa ter feito uma estratégia ali, de repente, de se esconder, de não fazer muito jogo até aqui, e, né, na chegar no F7 para frente, botar os garrinhos de fora? Até pode ser, até pode ser, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil que eu... Justamente por causa desse jogo de, de, de ficar na maioria e não... Isso me irrita, sabe? Da pessoa nem tentar conversar com quem tava no bórum. É tipo, você contou com a sorte, sabe? Você contou com a sorte em todas essas rodadas. Não é como... Você lembra como eu fazia com... em Serra Leuva? Quando eu tava na minoria, eu tava conversando com vocês. Quando eu tava na maioria, eu continuava conversando com vocês. Tanto que no, no dia que você saiu, você veio me procurar. Entendeu? Agora, essas pessoas não procuravam a minoria de jeito nenhum. Eu acho que isso é um jogo de sorte. E eu não vou votar em quem contou com sorte. Chegou lá, ok, parabéns. Mas chegou lá com sorte, jogando dado. Parabéns, tirou seis. <risos> Entendi. Mas para ser jogo é, de tá sorte, parabéns. Muito bem. Amor, vamos então para as estrelinhas. Você tem aí o F7 todo e você recebeu 22 estrelinhas. Aí a gente vai fazer como eu tenho feito, tá? Primeiro você distribui as estrelinhas e depois você justifica se quiser. Adriano. É, três. Jaque. Cinco. Oito até agora. Léo. Zero. Mari. 5 São 13 Otávio 0 Raffling 5 18 Iargo 4 Então temos 5 para Jaque, Mari e Raffling 4 para o Iargo e 3 para o Adri Léo e Otávio ficaram sem. É isso? Uhum. isso? Quer comentar alguma coisa? É, Mari já que eu acho que foram as pessoas que é, tiveram o melhor social dessas, dessas, desses sete aí. Eram as duas pessoas que se garantiam como não-alvos da minoria o tempo inteiro, porque tinham um social excelente. É, o Adriano, eu ia dar cinco para ele, mas porque eu gosto do, do jogo dele. Mas ele me encheu o saco com essa porra de... Ah, você tá desvalorizando o jogo e blá, blá, blá, blá toda essa palhaçada que ele escreveu da, no, na, no último CT eu achei isso tão babaca que aí ele perdeu as estrelas pro Rafa. Como é... assim? Que história? Ah, é que quando eu dou esses meus surtos eu sempre escolho um alvo pra dizer que tem um jogo merda, foi isso com o Danilo e foi agora com o Otávio e aí ele ficou nessa de ah, você não pode ficar desmerecendo o jogo eu posso desmerecer, eu sou júri eu tô aqui pra isso eu vou falar o que eu quiser do jogo das pessoas. Eu vou desmerecer se eu quiser desmerecer. Aí ele perdeu duas estrelas nisso aí. É... O Raffling ganhou por causa de algumas coisas que ele me falou antes de eu ser eliminado. E eu tô esperando. Assim, eu dei essas cinco estrelas para ele, mas se... Eu poderia tirar depois. Eu tô esperando para ver um, um discurso bom no final. Uhum. É... O Iargo, eu só dei quatro porque eu gosto dele, como pessoa. Porque o jogo dele eu acho um jogo de, de cagão, medroso, bem covarde. Aí fica com quatro mesmo, pelo pessoal. Entendi. Entendi. E o Léo e o Otávio, não quero comentar não. nada, né? Quem é Léo e Otávio? Não sei. Não falaram comigo, não sei, não conheço. Nunca vi na vida bom, muito bem estrelinhas explicadas, nós vamos agora para as torradinhas você recebeu uma única torradinha e ela é anônima, ou seja, ela vem de dentro do cast, e quando ela vem de dentro do cast, há interesses, e agora os interesses começam a ser de olho no júri por exemplo, olha a torradinha que você recebeu hum. quem está precisando fazer um movie urgente para ter alguma chance com o júri <risos> Ah, a pessoa acha mesmo que eu vou responder isso? Ah, pelo amor de Deus, né? Por favor, me respeita. Quem adora não vai responder. Gente, eu amo. Ai, ai, ai. Então é isso, fica aí o silêncio do Sardinha como resposta. Adivinhem vocês Pela... quem tem que fazer movie, né? Quem não fez ainda está na hora, né, gente? Tá. É um o desde... que 10 Quem tem que fazer movie para ganhar respeito com o júri. E as pessoas não fazem. Agora que eu tô no júri, quer é me perguntar? Então, a verdade na cara, né? Ué, vai que mudou alguma coisa. <risos> Muito bem, amigo. Bom, vamos lá para o Tacando Alvinho, meu quadro preferido. Não que você já não tenha feito isso, mas agora, quem sabe, você tem a oportunidade de fazer com novas pessoas. Fala pra mim: três números de 1 a 7. Uh... 3, 4, 5. Otávio, Adriano e Jaque. Pra quem vai o alvinho e por quê? Eu nunca entendi bem essa parte. É pra eu dizer quem eu quero que. Não, você vai tacar um alvo em algum desses três pessoas. É isso. Adriano. Adriano, se chegar na final, vence. Só isso. <risos> Não precisa de alvo maior né, que esse, então tirem o Adriano, gente, porque se ele chegar no final... Tô brincando, gente, as é, pessoas têm, têm opiniões bem diferentes lá na, na Ponderosa, já tô até me irritando com alguns, mas é isso, tem que tacar eu alguém, e aqui. A pergunta que eu ia fazer pra você que eu esqueci antes da gente ir pros torrões é, da onde veio tudo bem, eu sei quando nasceu essa história do, do cu, né que tudo é, é cu, tudo que envolve cu é o sardinho. eu tava lá né, eu, é hashtag eu fui eu tava, mas assim, sempre foi você sempre xingou as coisas de cu foi, ou foi uma coisa que nasceu lá em Serra Leão e você trouxe pra na, base na verdade nasceu antes, né nasceu no The Tower eu acho que você não acompanhou não, de perto não foi uma história onde a gente estava é, no The Tower, tinha... o Kevin estava meio sozinho, sem muitas alianças grandes, tinha pequenas alianças só. E aí ele virou, eu esqueci o nome lá, Mestre da Torre, não sei como é que eles chamam. E ele virou e falou que quem iria decidir os indicados para o Coisa seriam nós, seríamos nós, que a gente ia ter que distribuir coalinhas para as pessoas. Ah, eu lembro disso! Eu lembro. Por aí você se recusou, né? As coalas seria indicado por ele, que ele não ia se comprometer a indicar ninguém naquela rodada, é, quando na verdade ele só queria conseguir as informações de todo mundo para depois passar para os outros. Aí eu mandei ele enfiar os coalas no cu que não ia dar por nenhuma para ele. Foi isso. Foi de lá que surgiu. É verdade, é... Ah, meu, como é que foi a sensação? Eu estou fazendo perguntas que eu tinha que ter feito antes, esqueci, estou revertendo a ordem do quadro, mas como o quadro é meu, eu tenho essa liberdade. É... Como é que foi a sensação de, de, não... de não ter justificativas para sair? Foi ótimo. Você... Você... <risos> eu, gente, eu adorei esse blackout, as pessoas criticaram muito, mas eu achei o máximo, porque você não está afim de ouvir as pessoas, então fiquei quietinha aí, entendeu? Não Nás quero encher é. tanto saco. Na verdade, o blackout era para as pessoas se moverem, né? Era para que elas pudessem se mover sem sem saber quem se moveu. Mas as pessoas dessa temporada não querem. Elas querem jogo safe, é, que vai ser bom para alguém. Ou uma, duas, três pessoas. Mas tem quatro retardados ali que preferem não se mover mesmo quando você tem um blackout. Então, fazer ah, o quê? Sim e aí as pessoas preferiram usar para não terem que ler o textão dos coleguinhas, ai ah, eu amo gente Ah, eu amo bom, vamos lá meu anjo seu, seu, sua entrevista foi gravada até rapidinho né? você recebeu um torrão, foi um torrão super especial mas acho que você nem está esperando talvez, um torrão dessa pessoa mas foi super torrão foi um torrão da Débora nossa Sabe, cara? você não era a minha principal torcida mas ao longo da temporada eu fui aprendendo a gostar de você eu acho que é um torrão da Débora mas que muita gente vai, vai dizer que poderia se aplicar a, a ele assim. seus surtos são divertidos demais para passar em branco por qualquer pessoa sim, me identifico demais com a sua personalidade engraçada, ácida os, e os surtos mais loucos do mundo virei sardinha com orgulho sim queria muito que você tivesse ganhado a prova das fotos e ver quem no final vai quebrar a cara por não fazer ou usar no jogo a gente tem a abertura aqui no meio do torrão para mais uma pergunta que eu não fiz. Mas vamos lá, vamos terminar de ler. Sair da tribo dos odiados para ter um fandom enlouquecido é para poucos. E você fez isso de forma muito genuína. Você foi muito divertido de acompanhar e trocar mesmo que tenha sido meia dúzia de palavras com você no PVT. Agora, abale no júri. Seja aquela pessoa que quer um excelente winner para o All Stars. E se no final todos se deixaram mesmo cadelizar deu o prêmio a quem merece, pois um jogo desse merece aplausos. vai brilhar no júri estrelinha, tenho certeza que não irá desapontar seu fandom. XOXO. XO. Que lindo. eu não, não era era ah, Amor. É fofinho, né? Eu achei fofinho também. E acho que é uma coisa que muita gente falaria para você. Assim, a Débora que analisou coisas de, de outras pessoas para você. Amor, o que, que teria acontecido se você tivesse ganhado a prova de foto? É... Deixa eu pensar Se eu tivesse ganhado a prova de foto o Otávio já tava sem o... Tá, se não tivesse o trampolim do Otávio Que eu desconfio que alguém comprou pra ele Não foi ele mesmo O Otávio sairia Eu acho que o Otávio sairia mesmo é... Se eu não tivesse ganhado E ele não tivesse usado o trampolim Ele sairia eu acho, mas eu acho que alguém comprou o trampolim pra ele nem acho que foi ele é... Não, mas... mas ele tinha o um trampolim ele tinha, tinha mas ah. eu, acho que... eu acho que alguém que percebeu que ele sairia comprou pra ele, entendeu? Ah, então o que, que teria acontecido na... na circunstância que o Otávio tinha o um trampolim olha, eu penso que talvez fosse o Iargo é... Por isso você ou... acha que ele se empenhou tanto na prova? Oi? Por Sim. isso que ele se empenhou tanto na prova? Exatamente. É... Ele sabia, ele sabe da posição dele. É... Ou, se as pessoas resolvessem finalmente agir, sairia Adriano. Entendi. Assim, pelo menos é o que eu acho a partir de algumas conversas e aí, você acha que a sua situação teria melhorado? Para o Eu acho que sim. Acho que daria para eu pelo menos um, mais um ou dois. Mas. Não chegaria na final nunca. Entendi. Bom. Então é isso, amiga, acho que a gente falou sobre tudo que eu me lembrei e fui lembrando ao longo da entrevista, agora é aquele momento que se você acha que tem alguma coisa ainda a ser dita, você pode dizer sobre o jogo sobre qualquer coisa, se não pode fazer suas considerações finais Tá uh... Não, você não pode falar Não É, Felipe, ele quer falar, mas eu não vou deixar de falar é... <risos> Deixa eu ver não, o que eu tinha para falar eu já falei no, no privado das pessoas, eu queria dizer no máximo. É... Tá, eu vou falar para o privado das pessoas depois. Não, não quero falar nada, não. Prefiro falar depois para não comprometer nada. Muito bem, então pode se despedir das pessoas que assistiram, que acompanharam você até aqui. Então... Ok, gente. Tchau, tchau. E é isso, não se <risos> de ah, eu Adoro a, a timidez da pessoa. Já... <risos> Sardinha, uma delícia o nosso papo, muito bom. Olha, Gente, morro de inveja, eu passei 40 minutos conversando com o Sardinha, entendeu? É isso. Pai, tem serra noite. É. Não, mas a gente conversava bastante em Serra Leoa. A gente, apesar, a gente não jogava junto, mas a gente conversava bastante. É. Mas... Oh, foi, acho que foi uma entrevista muito legal, veio num momento muito bom do jogo, para a gente poder ler finalmente o que vai acontecer agora, embora a gente vai ter uma noção um pouco hoje também do que vai acontecer nesse sentido daqui a pouco. É, e é isso, espero que você faça um bom trabalho no júri, tenho certeza que você vai fazer, lembro muito bem da sua, do seu poder de argumentação, então, o júri, os, os finalistas que se preparem, elas que lutem. E para vocês que não até aqui no fim dessa entrevista. Espero que tenham gostado. Reta final, sim, sim. Agora está na hora de de empratar, como dizem, está na hora de empratar. Quem quer ir para final tem que fazer alguma coisa agora. Vamos aguardar que eu tenho certeza que essa reta final vai ser crocante. Um beijo para vocês e até o próximo chá com o vinho. Tchau, tchau.